Devagar. <hab>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 é lógico que dá pra tocar, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse É nossa herança Ok? Mas eu passei bem simples pra vocês verem que dá pra tocar só a pulsação, ó